Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Premonição Banco do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. No Premonição, né, realmente aquele curso né, para afiar o facão. É para você chegar grandão no dia da prova e arrebentar. É para você ficar realmente de cara para o gol e acertar 80% ou mais da, das questões. E por que não acreditar no gabarito? né? 80% ou mais você pode também gabaritar, né? vamos acreditar né? que é possível sim gabaritar a prova do Banco do Brasil. Legal? Nesse Premonição colocamos 40 questões para você, é isso aí, 40 questões no estilo da prova, só que separamos, para ficar suave, separamos essas 40 questões em 8 simulados, cada um com cinco questões, para estar no formatozinho da prova e ficar aquela correção né, bacana, né, sem desespero, porque tem questões que são complexas né, e a gente acaba perdendo ali um tempo. Então, se a gente coloca muita, né, né, melhor dizendo, se a gente colocar várias questões, vai ficar um negócio tumultuado. Então, a gente vai de cinco em cinco, beleza? A gente vai varrer aí essas 40 questões de cinco em cinco. E cabe ressaltar que tem ainda as questões do intensivão, né? Você que adquiriu o Premonição, você teve acesso também ao intensivão. Por isso que o nome do curso é Intensivão Premonição bebê. Você, na verdade, está levando um pacotaço aí, né, por um valor bem bacana. E esse valor, cara, é o valor da sua aprovação. Pense dessa forma, né? Então, na verdade, temos aqui mais de 60 questões, né? Para você chegar, ó, grande... Ó, grandão no dia da sua prova Então, sem mais delongas Para a gente não perder tempo Sem querer, querer, corococó Caneta e papel na mão E simbora Vamos lá Vamos corrigir aqui A parte 1 do nosso premonição Vamos lá Primeiro simulado na tela Primeira coisa que a gente vai fazer na questão Você já sabe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 250 neles, ó. Um título de valor original V foi pago com N dias de atraso. Nos termos do contrato que gerou o título, prevê um acréscimo de juros e multa calculados sobre V. Conforme segue. Aí vamos lá. Item 1. Serão cobrados juros simples de 0,1% ao dia de atraso. Item 2. Vai rolar uma multa única de 1% sobre o valor de V, independente do tempo de atraso. Supondo que o valor original do título seja de 30 mil e esse título esteja com 20 dias de atraso, nesse caso, Após o acréscimo dos juros e da multa, verificou-se o pagamento num valor de... Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa, né? é juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão, é uma questão sobre juros simples. E nessa questão de juros simples, ele quer saber o valor total pago pelo atraso, né? Ele quer saber o valor total pago pelo atraso. Pô, tudo lindo. Já interpretei a questão. Já sei o assunto, eu tenho toque, tá? Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? A técnica R. Estudar, revisar e exercitar. É, então, você já sabe qual é a forma correta de se resolver essa questão. Pô, Marcão, eu tenho que usar a fórmula. Exatamente. Usar a fórmula. Então, para encontrar o valor total, tem que usar a fórmula. Beleza? Então, família, vamos lá. Executando aqui a missão. Qual é a formulazinha dos juros simples? Já tem que estar tá no sangue. Juros é igual a CIT... Sobre 100 Essa é a formulazinha Dos juros simples Então a primeira coisa que a gente vai encontrar aqui É o juros pago né? É quanto esse cara pagou de juros Aí a formulazinha Ela é bem fácil de aplicar ó. Juros é só seguir ó. É igual o capital Que é 30, 30 mil Vezes a taxa 0,1 Vezes o tempo Que é 20 Isso tudo dividido por quanto? Por 100 Vou passar o facão aqui no zero ó. Pou, pou, pou, pou, E vou organizar aqui a bagunça ó, Organizando a bagunça vai ficar 300 Vezes 0,1 Vezes 20 aí Vai ficar 20 Vezes 0,1 20 vezes 0,1 Vai dar 2 2 vezes 300 Vai dar 600 Então nessa brincadeira aí Ele pagou 600 reais de juros Agora Para encontrar o valor total Falta encontrar a multa Um mundo é feio Então o valor da multa O valor da multa Como é que eu vou encontrar essa multa É 1% do valor Então vai ser 1% De 30 mil como é que a gente encontra 1%? Corta dois zeros, poupou, pou, e multiplico o que sobrou. Então, 1 vezes 300 vai dar 300. Se eu já tenho os juros e tenho a multa, eu tenho o valor total pago. Então, qual seria o total? Ó, o total seria o valor, que é 30 mil, mais os juros, que é 600, mais a multa que é 300. No talento isso daí vai dar 30.900. Por questãozinha clássica, né? Da Siggran Rico, questãozinha clássica de Banco do Brasil. Então, gabarito letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Passamos agora para a próxima questão. E você já sabe, né, como começa, né? Sublinhar para interpretar. Ó. Método. 2,50 neles. ó. Vamos lá. Um cliente. De um banco. Fez um investimento. Inicial. De 5 mil reais. Ao final de três anos. Tinha um montante. De 8.640. Sabendo que raiz cúbica de 1.728 é 1.2 e supondo que a taxa de juros utilizada pelo banco é composta e que não se alterou ao longo do tempo a taxa de juros anual aplicada no investimento foi de... então vamos lá analisando aqui a questão é uma questão de juros compostos que envolve o assunto taxas não é isso é uma questão de juros compostos que envolve o assunto taxas. Né? Ele está pedindo para a gente encontrar o valor da taxa. Então, zero trauma. Já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Né? Saber a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Aí entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Qual é a forma correta? Para resolver esse tipo de questão, Marcão, eu tenho que usar a fórmula dos juros compostos, tá? Vamos parar de romantizar a matemática financeira. Ah, Marcão, tem situações que você não usa a fórmula. Sim, tem situações que eu não uso. Mas na maioria das vezes você vai ter que usar a fórmula. Não tem milagre. Então, toda vez que você for fazer o exercício, toda vez que você for revisar o exercício, você vai anotar essa bendita fórmula. Qual é a formulazinha dos juros compostos, ó. Tá aqui. Ó. Montante, ó, montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Essa é a formulazinha dos juros compostos. Aí é só substituir, ó. Montante, qual é o valor do montante? 8.640. É igual ao capital. Qual é o capital investido? 5 mil. Vezes o fator. Elevado ao tempo. Está multiplicando? Vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 8.640. Dividido por 5 mil. É igual a F elevado ao cubo. Facão no zero. Ó. Pou, pou. Vai ficar ali 864 dividido por 500 é igual a F ao cubo. Aí zero trauma. Continua aqui a brincadeira. 864, 864 dividido por 500 vai dar 1,728. Então F elevado ao cubo. É igual a 1.728. F vai ser igual a raiz cúbica de 1.728. Aí o tarado vai querer calcular isso daqui. Só que a questão já te deu. Isso vale 1.2. Calma, taradão. Então, F vai ser igual a 1.2. Né? Então, tarado por conta, né, o agoniado, ele não vai perceber né, essa informação e vai partir para o braço. Só que lá no cantinho da prova ele vai te dar isso daí. Né? Vale quanto? 1.2. Só que aqui é o fator. Só que eu não quero o fator. Eu quero a taxa. Mas se eu tenho o fator, eu tenho a taxa. Quem é a taxa? A taxa é o fator menos 1. Então, 1,2 menos 1... Vai dar 0,2 E 0,2 Nós sabemos que é a mesma coisa que 20% Então olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra D Marco o V da vitória E vai ser feliz Quem está curtindo Premonição, grita eu parece Cara, eu tenho a sensação do ao vivo, ó. grita eu, que eu Vou estar tá aqui escutando Vou estar tá aqui no meu coração ó, Vamos lá, eu, grita aí Vamos lá, eu vou passar. Grita aí, eu vou passar no bebê. Vamos lá, vamos energizar isso daí. Legal? Próxima questão na tela. Para cima deles. Olha aí. Sublinhar para interpretar. Ó, método 250 neles. Ó, Assinale a opção que mostra durante quanto tempo um investidor deve manter seu capital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 Né? a gente vai fazer um resumo teórico e depois vai resolver uma questão resumir teórico e depois vai resolver uma questão claro questões né parecidas né com o banco né com as provas do Banco do Brasil né no estilo né da banca Cigra Então esse é o nosso intensivão o premonição como é que vai funcionar o premonição o premonição é resolução de simulados né são 40 questões que nós resolvemos em vídeo